Aí vem pra cá, ó. Beleza? Vamos pegar essa linha melódica, tá? Uma vai cair em Dó, ó. Tá vendo? Porque, ó, mão esquerda que tá fazendo baixo, mão direita cai na terça. e depois vai cair em Lá menor, ó. Beleza? Como que eu faço, então, pra deixar isso aqui melhor, tá? É criar aquele dueto de piano. ó.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 Viram? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai dar sempre o é, um intervalo, tá? É, de uma sexta abaixo, tá? Dentro da escala, tá bom? Guardem isso, tá? Dentro da escala, uma sexta abaixo dentro da escala. Então, você vai conseguir. Então, ó, para cair em Dó, ó, Vou cair em Lá menor, ó. Tá vendo? Vou seguir a linha, ó, vou cair em Fá.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 Então, assim, nota de passagem se resume isso, tá? A usar notas da escala para andar nos acordes, beleza? É... Boa tarde, William. Sou de Porto Feliz. Vou iniciar o curso, toco na igreja, porém quero aprender mais coisas ao invés de ficar só pulsando acorde. Beatriz, olha só. É... Eu falo muito isso aí para os alunos que são do, do, dos grupos mais iniciantes, já que você tocou nesse assunto, vamos de dica. É, tem músicas que não tem escolha, tá só tem que tocar assim, tá? É uma questão de ser o que a música pede Mas tem outras músicas que você já vai movimentar mais, entendeu? Então eu tava tocando numa igreja, foi quinta-feira passada Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja paradas de arranjo, tá? Que é o que? Vamos, vamos olhar o que eu tô aqui. ó. Quando tudo diz que não, fiz aqui um, um. Deixa eu mudar o tom aqui do piano virtual aqui, né? Para ficar fácil de vocês entenderem. Vou pôr em doc. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Okay, tá? É si bemol sétima maior, fá, né? Aí eu Fiz uma frasezinha aqui, é quando tudo diz que não, ou parece que não, eu fiz. O que, que eu fiz aqui? Eu peguei aqui a pentatônica, tá? Ó. Beleza? A pentatônica de Ré menor, por que a pentatônica de Ré menor, tá? Porque eu tô tocando uma música em Fá maior, Beleza? A minha música em Fá maior, normalmente eu uso a pentatônica menor do grau relativo. Então, qual é a relativa de Fá maior? Ré menor, tá? Isso aí tá lá dentro do curso. Ok? Então eu pego a pentatônica do relativo. Com a ideia da penta do relativo, eu faço o quê, ó? Aí eu vou pegar aqui uma, alguma forma aqui, ó, aqui. Eu vou criar padrões, tá vendo? dentro da pentatônica, Eu posso criar aqui, ó, com a própria escala, ó. tá vendo, ó? Poderia fazer aqui, ó, quando tu uh, diz que não. Tarará, tarará, tarará, tarará. Tarará, tarará, tarará. Então, assim, para tudo que você toca, tem um porquê, tá? Então, vou dar um outro exemplo. É, eu já te falei aqui o que, que eu fiz aqui para preencher, né? Tá? Beleza? Cair aqui de novo. Ó. Beleza? Uma outra ideia seria notas de passagem que eu ensino lá dentro do curso. A gente trabalha muito. O que, que são as notas de passagem? Você vai pegar a escala da tonalidade, tá? Fá. Beleza? E aí você vai usar notas da escala entre as notas do acorde, tá? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo tá vendo ó que que eu fiz? peguei as notas aqui da escala de fá, ok, e apliquei para chegar nas notas do acorde. tá vendo? poderia ser assim eu consigo pegar a minha escala e preencher os acordes usando a escala tá então eu vou usar aqui uma música aqui bem simples aqui ó dó maior tá ó Ma autorais e a gente vai pegar agora essa música ao invés de tocar aqui ó como que a gente consegue melhorar o dedilhado dessa música e consequentemente melhorando dessa melhorar de outras músicas tá vamos lá então ó um dois três quatro primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa conseguir identificar os tempos dos acordes tá 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, beleza? Conseguiu identificar? O que, é que você vai fazer agora? A gente vai ver aqui ó, o que eu consigo aplicar dentro desses acordes aqui, tá? Já vai aqui uma dica para você, para você tocar mais bonito. O que, é que você consegue aplicar? a nona, você consegue colocar nona nos acordes, então ao invés de tocar aqui você já consegue tocar aqui ó. isso aqui pode não parecer muita coisa para você mas isso aqui me dá a possibilidade de um dedilhado melhor porque ó, na... Sair daquele basicão, tá? Pra uma coisa mais enfeitada Principalmente para você que é iniciante, tá? Ó. Um, dois, três, quatro Tá vendo? 4 e... Aí vai entrar de novo um no acorde, ó aqui esse exercício, tá, ó. Vamos começar por aqui, tá, ó. Tá? Viram? Que que acontece? Nosso próximo acorde é um dó com quarta, né? Dó sus 4, tá? William, dá para fazer alguma coisa para chegar no dó sus 4? Olha que legal isso aqui, ó. Você tá aqui, né, ó, primeira parte, ó. viu o que eu fiz é o dó tá ó a gente estava aqui ó ó eu fiz aqui, ó Trocar de acorde de forma seca. Você consegue, ó, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, e, de novo, então a gente tá aqui, ó. até para fazer quando não tem troca ó vamos dar uma olhada agora devagar tá para você poder pegar entender e aplicar nas músicas que você for tocar antes da gente lógico né continuar aqui não esqueça tá que os links do curso estão aí na descrição tá se você quiser ser meu aluno e ter suporte diretamente comigo Entra aí, tá, no curso Teclado Online e você vai poder ser meu aluno, tá, ter acesso vitalício e ter o meu suporte para poder avaliar os seus exercícios, saber como é que você tá tocando, dizer se está certo ou errado, o que precisa melhorar e tudo mais, tá bom? E se caso você quiser apenas um curso rápido, tem aí o teclado express, tá, esse já não tem suporte, mas ele é bem baratinho, tenho certeza que vai te ajudar. Vamos dar continuidade aqui. Primeira parte já passei para vocês, né, tá...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 aí, vamos, vamos pegar outro exemplo aqui de música, tá? Pra gente conseguir entender e aplicar isso aqui também em outras situações, né? A gente pode pegar, por exemplo, a música Eu Navegarei. Eu navegarei no oceano, do Espírito. Tá vendo? Dá certinho, ó. E ali adorarei ao Deus do meu. de uma forma bem simples, tá? Se eu quisesse aplicar aqui também as nonas nos acordes maiores, daria, tá? Lembre assim, que a nona, você consegue aplicar em todos os acordes maiores. Então, ó, lá menor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorar. Toda... Viu que legal? Que aí eu nem chego nesse dedo. que é o segredo para saber quantas notas eu posso tocar. Lembra que esse arpejinho, que isso aqui é um arpejo bem pequeno, né? Ó. ó. é um arpejo, tá? Ele pode ser usado quatro notas. Então, se você fizer uma nona aqui, ó, quatro notas vai dar onde? Um, dois, três, quatro, tá? A não ser que você comece com, essa, com esse dedo aqui nessa nota, ó. Tá, ó, eu navegarei Ali adorarei Viu? Tá? Só tem que treinar pra conseguir mudar de acorde no tempo, né? Tá? Vou fazer no Fá também, ó Beleza? William, dá pra fazer o Mi com nó, tá Dá tá? Eu navegarei No oceano E ali adorarei ao Deus do meu amor. E tá vendo? Isso aqui é um exemplo, tá? Bem simples, tá? Provavelmente aqui muita gente vai estranhar a nona aqui, mas por um momentinho aqui, ó, nesse acorde dominante aqui não vai matar ninguém não, tá? <risos> eu sei porque eu já conheço, né? pessoal, às vezes, está muito preocupado, mas dá para usar. Se você não se sentir bem com a nona, vai sem nona mesmo que dá certo, tá? Então, essa é uma das ideias, tá? E depois eu vou fazer mais vídeos também com essa mesma temática aqui pra gente criar mais dedilhados aqui em cima da música. Muita coisa dá para tocar em cima dessa ideia, tá bom? Existe um problema muito grande aqui entre tocar com as mãos separadas, tá? Então, você vai ver aqui, ó.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 Ver se consigo tocar aí, Se coisa. você jogar o SUS2 aqui nessa música Bondade de Deus tá? É, deixa eu lembrar te amo Deus olha, olha que bonito Aí eu joguei o menor aqui, né? Agora eu vou jogar o Sus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 E a glória, a força e o poder, viu? Então assim, é bem legal, tá? Você começar a experimentar essas novas sonoridades, tá bom? Vamos lá, qual a melhor forma de aprender notas de passagem? É, a, a lógica das notas de passagem, tá? E eu vou fazer uma ressalva aqui, nota não é acorde, tá? Tem acordes de passagem, tem notas de passagem. Quando nós falamos em notas, falamos em uma nota tocada por vez, tá? Beleza? Quando falamos em acorde, nós falamos em acordes completos, tá? Então assim, sempre é, diferenciando um do outro, tá? As notas de passagem, elas têm como base a escala da tonalidade. Então se uma música está em Dó maior... nós vamos usar a escala de Dó ok então tendo isso como base a forma mais fácil de você entender você vai sempre entre as notas do acorde colocar notas da escala tá vendo Estou usando são notas da escala. Qual que é a sacada em usar as notas da escala entre os acordes? Sempre termina sua escala, sua frase em uma nota do acorde que você vai cair, tá? Então, Dó, Sol, tá vendo? É a quinta de Dó. Vou cair em Lá menor. Ó, Dó é terça de Lá menor, tá vendo? Lá é terça de Fá. Ré é quinta de Sol. Tá vendo? Aí agora, isso que eu estou partindo das tônicas, tá? Mas eu posso partir de qualquer nota. Vou cair em Lá menor, ó. Vou cair em Fá. Vou cair em Ré menor. Sol. Entendeu? Então, assim, usando a escala, eu posso simplesmente trabalhar a escala e parar em uma nota do acorde, tá bom? Então, essas são as notas de passagem, tá? Que o pessoal tanto fala, né? Beleza? Essa é a melhor forma de você entender, tá? Você precisa entender para depois aplicar. Vou te passar uma dica aí. Tá? para encontrar o acorde diminuto, ok? Vamos lá? Então, vou dar um exemplo para você. Ó. Vamos pegar um Dó maior. Tá? Se eu pego o Dó maior aqui, olha que legal, e eu aumento a tônica dele, ó, vira Ré bemol diminuto, ou né Dó sustenido diminuto. Tá? Se eu quero um, um Dó diminuto, o que, que eu faço? Eu pego um acorde maior, meio tom abaixo, Si, meio tom abaixo de Dó, e aumenta a tônica. Tem um acorde diminuto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero um Sol diminuto, tá? Eu vou pegar um acorde meio tom abaixo de Sol e vou aumentar a tônica. Viu? Vira um acorde diminuto. Essa é a dica mais rápida que tem para você encontrar qualquer acorde diminuto. William, eu quero um Mi Diminuto. O que, que eu faço? Pego um acorde meio tom abaixo, tá? Então, ó, vamos lá. É, Mi Bemol aqui, tá vendo? Aumenta a tônica. Virou um Mi Diminuto. Qual a teoria do acorde diminuto? O acorde diminuto, ele é um acorde menor com quinta menor. Ou bemol, né? Tá? Viu? Então, ó, Dó, Dó menor, diminua a quinta, Dó diminuto. Então é bem fácil, tá? E aí fica esse hackzinho aí pra você achar o acorde diminuto de forma mais fácil, tá bom? Normalmente, tá? A gente usa acordes diminutos meio tom abaixo do acorde que a gente quer chegar, entendeu? É, mas também você consegue pôr acordes diminutos entre os acordes de segundo e terceiro grau, quinto e sexto grau, tá? Tem que dominar graus, beleza? Então, ó, que nem música, ó, todos nós estamos... Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, beleza? Quarto grau, terceiro grau, cinco, dois, cinco, um, tá? Tem que ter esse entendimento. Se eu consigo colocar acordes diminutos entre o segundo e o terceiro grau, tanto para subir quanto para descer, o resultado seria... Todos nós estamos No santo lugar Deu outra cara, né? O <risos> que, que eu fiz, tá? Onde era... Ré menor ia pro Mi menor Eu joguei um Que é um Um resto sustenido diminuto Ou Mi bemol diminuto, tá? Beleza? Caindo no Mi menor Fui pro Fá, voltei pro Mi menor Antes de ir pro Ré menor eu Joguei de novo o acorde diminuto Ok? Caí no Ré menor Fiz o Sol, voltei pro Dó De novo, ó Todos nós Estamos Santo Lugar Beleza?